Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Minecraft. Eu acho que está um pouco demasiado ao pé da minha voz, né? E que tal, malta? Está perfeito. E malta, o que é que hoje vamos aqui fazer hoje, malta? Estamos aqui no episódio 29. Então, hoje é aquele lindo especial, aquele mega especial, aquele super especial. Porquê que é um especial? Por causa que é a primeira série a chegar quase no episódio 30. Sem acontecer nada à série. Eu estou muito feliz, malta. Finalmente isto dá uma série sem crachar. Então bora lá para o vídeo de hoje. E malta o que é que nós vamos fazer? Hoje nós vamos a hora de construção, malta. Hoje vamos construir um castelo enorme, tá malta? E vai ser nesta zona aqui mesmo, tá? eu não sei se vocês veem bem pessoal, mas não se esqueçam também de deixar o like uh, e subscrever-se no canal, malta, quem gosta destes vídeos e para acompanhar a série. E malta, também quem quiser pode compartilhar para pessoas que gostam de Minecraft, a sério malta, uh, nós gravamos muitos vídeos de Minecraft, ou seja, compartilhem com pessoas que gostem de Minecraft para assim verem os meus vídeos de Minecraft. E... Apoiarem o canal E claro, assim a perfeição Também a técnica de construção E farms, né Neste caso só tenho uma farm até agora E malta, bora lá para o vídeo E o que é que eu vou precisar? Vou aqui de Elytra Pronto, aqui para a loja Porquê? Porque tem muitas Nether Racks Chegam e agora vamos expandir Se quiserem uma timelapse, bora lá fazer uma timelapse Querem? Então bora lá para a timelapse da construção E bora lá Bora! Na sério, galera malta Malta, voltei. E o que acontece, malta? Uh, eu ia vos explicar que fiz uma parte do castelo, neste caso aqui, uh, a parte da frente. E isto é a porta que está para trás, está aberta. Porque também ia ficar um pouco estranho, malta, se eu fizesse isto. A porta fechada. Ou se eu fizesse a porta para fora, também ia ficar muito estranho, olhem aqui. Vocês vão reparar malta, ia ficar estranho por causa destas coisas de enfeitar, ou seja, eu preferi que a porta ficasse aberta para dentro, pronto, e agora malta, eu pus estes feito. e vocês sabem, como reparam está aqui estes pilares, aqui que eu também pus. as torres malta, eu pus aqui também slabs, Tá. E, e se repararem também está aqui blocos, uh, blocos de tijolos de negrito, polido e então rachados, que é para dar aquele ar. E depois, malta, vamos fazer aqui, uh, no próximo episódio, prometo-vos, malta, vou fazer mais duas paredes. Então temos de ficar por aqui no vídeo, espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar aquele like, por favor, deixe aquele like. Um grande abraço. Fui malta. Tchau. Então malta, nós vamos ter que ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Desculpem por não ter terminado todo o castelo. É que estive aqui muito tempo só para ter isto. Porque os itens tinham terminado. E depois não, não queria vos mostrar que fui ao criativo. Obviamente quero vos mostrar que não. Faço batota. Então gravei tudo na timelapse. É, já passou um dia neste caso. Desde que eu já gravei isso. E, ou seja, estou a gravar tudo separadamente. Já volto.